Como o senhor interpreta o grande número de abstenções? Eu vejo. O resultado da votação mostra que a maioria das nações aqui representadas rejeita, rechaça o autoritarismo, apoia a democracia e deseja que o diálogo na Venezuela, com a decisão dos venezuelanos a decisão livre desde que sejam removidos todos os obstáculos a essa expressão possa levar ao restabelecimento da democracia. Portanto, é uma afirmação clara da maioria dos membros dessa organização. Agora, a divisão existe dentro é de especial alto número de abstenções ao lado dos votos que foram contrários à, à resolução, mostra que há uma divisão, que este é um assunto que polariza enormemente os países aqui da região. E nós precisamos trabalhar para que, no espaço que se abre agora, a partir da votação, haja esforços diplomáticos conduzidos pela organização dos Estados americanos, com vistas a encontrar uma saída política, funcional e pacífica para a crise da Venezuela. Faltam, faltaram cinco votos para os 24 que são necessários, para iniciar o processo de suspensão da Venezuela. É possível obter esses, esses cinco votos que faltaram? O processo se inicia agora. O processo previsto no artigo 20 e no artigo 21 da Carta. Agora, para a aplicação da sanção, que é a suspensão da Venezuela, aí sim seria necessário o 24. Como o senhor avaliou o resultado? Porque esse número de abstenções é um sinal positivo ou negativo. Como o senhor avalia o placar final da votação? É isso. A maioria... Afirma a importância da democracia, afirma que o que aconteceu na Venezuela representa uma ruptura com os compromissos que a Venezuela assumiu quando se a Carta Democrática da Organização dos Estados Americanos, mas existe um número considerável de países que não acompanha esse entendimento. Portanto, nós temos uma organização que está bastante dividida em relação a esse assunto. Qual foi o seu Eu penso que o que nós devemos fazer é nos esforçarmos todos para que a situação no Venezuela se normalize, para que haja um programa para que haja na Venezuela. O que nós devemos fazer é trabalhar para que haja realmente uma reconciliação na Venezuela, que haja um entendimento, que haja um diálogo, que propicie o retorno à democracia. Esse, a votação de hoje pode tudo que adilou. Se isso não ocorrer, a Venezuela poderá ser suspensa. A aprovação de hoje é um, pode ser entendida por Caracas como uma, uma, uma, um incentivo para o diálogo? Pode ser entendido como incentivo ao diálogo, pode ser em sentido como um sinal amarelo. Não é? Vamos, é, é um sinal de que existe uma propensão majoritária na OEA é? no sentido de promover a sua suspensão. E eu espero que seja um, isso seja um sinal que faça com que as coisas se movam, que o governo que tem a maior responsabilidade possa, de boa fé se entender com as oposições, possa levantar as sanções que pesam sobre muitos partidos e muitos líderes da oposição, possa libertar efetivamente todos os presos políticos, para que com liberdade possa haver um diálogo com vista ao restabelecimento da democracia. Tem de, demor, mesmo isso. de eu eu eu tempo. Isso para isso. Já falando muito E nada aconteceu até agora. Qual seria o não. prazo limite? Aconteceram coisas. Coisa, a terceira coisa, a pressão internacional é algo que tem uma função. a função de mostrar que o espaço de manobra do regime com essa características diminui no plano internacional. Agora, efetivamente, a mudança da situação, ela deverá vir, só poderá vir por iniciativa dos próprios venezuelanos. A OEA pode fazer uma parte, mas o resultado final depende efetivamente da mobilização dos venezuelanos. Os americanos querem votar a suspensão? Eles disseram que gostariam de esquecer Assembleia extraordinária que vote a suspensão seja convocada para daqui duas semanas. O senhor acredita que o superávit seja captivo? Não tenho essa avaliação. Ministro, o que fez mais para que alguns países do Caribe que tradicionalmente se alinhavam à Venezuela votassem então a favor dessa resolução agora? Foi o um agravamento da situação ou foi a própria negociação dentro da UERA? É evidência de que a crise política, a falta de liberdade, está levando à deterioração da situação econômica, à destruição do aparente produtivo a crise humanitária, a constatação daquilo que as pessoas de boa-fé observaram um país que está até gringolando uma crise profunda, chega, a conclusão se chega, se chega a esta, é preciso fazer alguma coisa para deter essa marcha. Agora, o que pode resolver efetivamente a, a crise da Venezuela, como eu disse, é a própria mobilização e a própria decisão dos venezuelanos. Obrigado, ministro. Obrigado. Редактор